Olá, meus queridos amigos inscritos do nosso canal, do canal do Cícero e da Madalena. Nós estamos aqui, nessa tarde, na casa do seu João e da dona Nelly, que estão com visitas ali. E nós, então, nesse momento, vamos enviar alguns abraços de pessoas que têm carinhosamente nos cobrado. E nós, então, vamos, hoje, mandar esses abraços, esses agradecimentos para vocês, ok? Então, Madalena vai falar uma pessoa, em seguida eu falo a segunda pessoa e assim a gente vai até terminar. Então vamos lá, vamos começar. É André, esposa de, do Piauí. O André e a esposa, eles entraram no nosso canal, se inscreveram, não sei se faz um ano, seis meses, um mês, dois meses. Só sei que eles entraram em contato conosco, faz três dias que eles entraram e deram um alô para nós pelo WhatsApp e estamos retornando. Agora vamos para Edna Cagliari. Edna Cagliari, estamos aqui na casa do seu João. E eu já passei para ele o abraço que você enviou para ele, ok? Ângela é Moraes, de senador, senador José Bento. Só isso? Ângela. Abração! Ângela, é, o acertado. convite que você nos fez. Ah, eu não lembrava disso. É, é Assim que Deus preparar, assim que Deus nos abençoar, que tudo correr bem, que liberar essas barreiras, a gente pretende então confirmar e agradecer já de antemão por esse convite que você nos fez, tá bom? Uhum. Agora, Marlene Gomes Itaúna, um abraço é para você. Itauna? Eu não sei, onde fica Itaúna, então vou ficar sem responder, mas eu sei que a é Itaúna, tem assim jeito de Bahia, talvez seja Bahia, não sei, posso também estar enganado. Mas de qualquer maneira, Marlene Gomes, um abraço do Cícero e da Madalena. É. Luiz Gustavo, de São João da Boa Vista. Abração, é, Luiz. Não sei onde é, onde é São João também? São João da Boa Vista é aqui é, perto. Antes, é aqui de, chegar perto. É antes de chegar em Minas? Ah, é antes tá. de chegar em Minas, é, caminho de, de prata. É, eu até falei para ele que eu tive o privilégio de conhecer a cidade dele E sei que fica a caminho de Minas Gerais Porque depois fica a cidade chamada Águas da Prata E depois já é Minas Gerais, não é isso? Então um abração para você Mário Nunes, do Espírito é, Santo Só sei ele, dizer que é do Espírito Santo Ele conversa comigo sempre é, todo dia ele, Quase todos os dias ele me manda um bom dia Manda bom dia para você também, lembra? E aqui você repetiu a, a Edna Cagliari, que é de Belém ah, do Pará, que você falou é, lá em cima. Edna, você é do, do Belém do Pará, é, eu não tinha repetiu. colocado lá atrás, vamos lá então. Edson Anacleto, Ibirama, Santa Catarina. Santa Catarina, olha que coisa boa, pessoa lá do Sul, valorizando o nosso humilde canal. Um abraço para você, que Deus abençoe você e todos os seus. É Roberto Gomes e o filho Daniel, é Damião Gomes, de São Paulo. Abração, gente. Vamos para o próximo? Eu não sei se é Juari ou se é Juari Cabral, de Uberlândia, Minas Gerais. Um abração para você também. Ai, peraí, saiu aqui. E pra minha amiga, é... Rilza. Carapicuíba? De Carapicuíba? Tem certeza de Carapicuíba. que é Carapicuíba? Se não for Carapicuíba, mas a Rilza sabe que é para ela. É, eu acho que não é de Carapicuíba. acho que houve um engano aqui, mas tudo bem. Eu acho que ela é da Bahia. Não tem, não tem bem lembrança, mas eu acho que não é Carapicuíba. Mas de qualquer forma, abração. A Áurea de São Paulo. É, a Áurea entrou em contato comigo. Então você sabe a aura que é para você, minha amiga. Aquele abraço. Vamos para o próximo. Próximo. Tainá, Goiânia, Tainá você tem um nome indígena. É. Muito bonito por é sinal, muito viu? Deus abençoe. E a Patrícia. Ô oh, Patrícia, pedacinho do céu. Um abração para você aí, querida. É, você tá numa luta aí para botar essas coisas em ordem, hein? É, mas Deus verdade, vai, né? Deus vai te abençoar. A <risos> Se, Se eu te aí, eu ia te ajudar. É, são dois. E eu gosto muito disso, viu? Zio, jeitinho mineiro de ser. Essa daí, dispensa até comentário, né, Zio? Dispensa até <risos> comentário. Deus te abençoe, viu? É gente da gente, né? E a Maria Celeste, filha do seu Deca. O Maria Celeste, aquele tão apertado para você, querida. Depois da Maria Celeste, vamos para o irmão Zezinho e a família dele. Uma bênção de família é. que eu mando um abraço também. Crianças. Que são pessoas que a gente não só ama, mas a gente quando tem oportunidade está sempre com eles. Aliás, esse irmão Zezinho que está aqui que eu estou falando, foi graças a esse querido irmão que nós conhecemos muitas pessoas de Ipuyuna. E a Marinalva, a Marinalva, o Cícero não colocou aqui de onde você é e eu esqueci de novo. Não sei se é de Sorocaba, eu esqueci aqui, porque ó, a cabecinha... É que não estava marcado lá, <risos> é no eu já esqueci. Lá no, aqui no meu celular tem no WhatsApp, mas você sabe de onde você é, logicamente. Eu que não tô lembrada, mas eu, mando, eu envio um abração bem forte para você, tá bom? Para você e seu esposo. Jeane, Itaguaí, Rio de Janeiro. Deus é, abençoe você, Geane. viu? Deus te guarde, Deus te conserve. Com muita saúde. E a Janaína, o Josué, o Kaique e a Carol, nossos amigos queridos lá de Puyuna. Maria do Carmo, essa daí é uma graça. Ela tem uma maneira muito especial de, de nos chamar... chamar de amigos especiais. É. Ela, ela fala assim, gente. Minha amiga especial. Ela fala desse jeito. É o sotaque dela. Acho linda a maneira dela falar. Minha amiga especial. Então, abração para você. Dois abração, porque eu também mando outro. Regilene e João de Brasília. Um casal, gente finíssima, que está sempre em contato conosco. Está sempre nos dando like. Está sempre comentando com a gente também pelo WhatsApp. Deus abençoe. E para Joselaine de Mojimirim, querida uma abração no coração. Ela entrou hum. esses dias atrás, né? Uhum. Faz poucos dias, né? Andreia de Giparaná, é Essa não, é outra querida que entrou no canal, inclusive congrega conosco, né? Na mesma igreja onde a gente congrega e mora lá em Giparaná Para falar nisso, nós vimos o pastor, viu? Na apresentação de pastores a última vez, nós conhecemos é. ele, tá bom? Eu, Francisco Carvalho, de Jacutinga, Minas Gerais. Ó, oh, nossa Minas Gerais, que saudade de Minas Gerais. É, a gente não pode atravessar a barreira, tá complicado. Então, um abração para você aí, Francisco e família. Maria Silva, de Alta Floresta, no Mato Grosso. Aqui está o abraço que você... Merece tanto quanto os outros. E o Noel de Perus. Perus é São Perus Paulo? aqui em região de São Paulo. Ah, tá. Então, Noel, abração para você também. Vamos para o próximo. Anderson Ricardo de Bálsamo, São Paulo. O nome é bonito, viu? Bálsamo São Paulo. Anderson Ricardo está sempre com a gente, está sempre comentando, tem nos dado o privilégio de estar conosco e isso é muito bom. Muito obrigado. Maria de Fátima Alves, ela é uma cearense, gente, mas ela mora no Rio. Então, um abração bem apertado para você, tá? Dá um, uma saudade do Ceará? Não dá? Com certeza dá. Da terrinha. É, da terrinha. Marli Metzner. O nome é bonito, hein? Metzner. Deve ser assim, né? Guilhemi. Aqui próximo. Deus abençoe você. A Claudineia, que é de Centenário do Sul, era nascida lá, mas onde que ela está morando é, agora? Mora em Minas Gerais. Ah, ela mora em Minas, na nossa querida Minas. Ai, que saudade. Jairo. Abração. Jairo, eu coloquei até assim, ó, Jairo, que é um mineiro, né? Mineiro, mas mora atualmente em Boston. ó, oh, chique Boston. Mas ele está voltando para o Brasil e é abençoado, viu? Já comprou até uns lugarzinhos lá, tá, tá fazendo o futuro dele. Já fez, na verdade. A Marinês de Macatuba, abração. Macatuba. Bem apertado. Rosa Santos, Belém do Pará. Que Deus te abençoe, viu, Rosa? Sara Juliato, de onde que a é? Essa eu já não sei, eu não marquei. Ah, então um abração para você. qualquer maneira, o nome só, dela né? é dela. Sara Juliato é só dela, né? Uhum. Ademir... Galit... olha, Esse seu nome é um nome Sui generis, é um nome difícil de falar Galitsky É Galitsky, Galitsky. Ademir Galitsky Tchau, é De Cuiabá Eu já vou dizer o seguinte pra vocês Esse aqui eu vou até abrir um, um parênteses É um senhor muito querido de Cuiabá Ele tem um canal agora Chama Natureza na Veia Podendo ir lá E Se inscrever fazer comentário e verificar o trabalho dele. Fique à vontade. Tá bom, filho. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Uh, agora Antônio... é o Antônio Carlos, da Bahia. Antônio Carlos, abração para você. RGB, cidade de tá Boston. Eu não sei se é um homem, não sei se é uma mulher, porque só coloca RGB e faz o comentário. De qualquer maneira, eis aqui o nosso abraço para você. É, Gabriela Monte, do estado da Virgínia. Abração para você também, querida. Gabriela, nunca mais vi você no canal, hein? Mas aqui tá o seu abraço de qualquer maneira, tá bom? Carolina de Alfenas. Carolina, se Deus nos abençoar, ainda vamos dar uma chegadinha na sua casa. Assim que nós Opa, formos na, nossa, na casa da nossa filha. Aí não tá tão longe, o caminho ali tá, 70 quilômetros, mais ou menos. Nós vamos fazer uma visita para você. E futuramente você vai fazer uma visita nós também. Uhum. E o Roger de Ponte Nova, Minas Gerais. Olha quanta gente de Minas, gente. Amo. Um abração pra você, Roger. Micael Pereira de Salvador. Um abraço pra você. Deus abençoe. É, Silvia Shimano, que inclusive é, mandou um elogio né, pro seu Sebastião Olímpio. Abração pra você, Silvia. Vamos continuar. Agora nós temos o Telmo, de Canoas, Rio Grande do Sul Deus abençoe Muito obrigado por estar conosco é, A Maria Gorete, Essa aqui tem um canal também? É, eu até coloquei assim anunciar o canal dela Porque ela deve estar tá Na mesma estrada que a gente está Na mesma luta que a gente está Eu coloquei Maria Gorete. Agora eu não sei pessoal Eu não anotei aqui se é canal da Maria Gorete. Dá uma chegadinha lá Eu acho que é canal natureza sobre rodas amigos é, abração para vocês aí continuar na luta Maria de Lourdes de Santo André dispensa comentário minha querida irmã, Deus te abençoe Jesus sabe de tudo que você tem feito, Verdade. essa pessoa Maria de Lourdes, ela também tem essa graça de Deus de ajudar os mais necessitados sendo ela uma pessoa cristã, tem batalhado tem, inclusive nos ajudou como outros também nos ajudaram para socorrer a nossa querida... Yara. eara que teve uma menininha esses dias atrás, passou por uns problemas sérios, mas Deus colocou a mão e ajudou. É a marca do Rio de Janeiro, Eu não estou lembrada da marca. Também não, é pessoa que mas, às vezes ó, entra. Abração apertado para você. A pessoa né? fala assim: manda um abraço para mim. Então a gente manda, mas às vezes a gente não tem uma intimidade, porque não entra no zap, a gente não tem a noção exatamente como falar. Mas em todo caso, ela sabe que é ela. É igual esse Joaquim Salvador Bahia. E ele sabe que é ele. Também estou mandando com a Madalena um abração para você uhum. e toda a sua família. Rodrigo, RF, do Espírito Santo, abração para você também. Eu não sei o que é RF, mas tá aqui, de qualquer maneira tá aqui. Porque acha que é canto, Rosa Maria? Eu acho, acho não, é Rosa Maria de Siqueira e a sua netinha Gabriela ah, de Jundiaí, aqui perto. Um abraço para vocês, viu? Tudo de bom. É a Dalila Silva, da cidade de Malete, o Malete no Paraná. É, Dalila, um você tá sempre com a gente, apertado. comentando, né? Sempre comentando, sempre do nosso lado, como os demais. Paulo Martelli. Só tenho esse nome de Paulo Martelli, mas você sabe que é você. Um abração do Cícero e da Madalena. Alessandro Penese, Abração apertado para você, Alessandro. Eu não sei se é Michel Doni ou se é Michael Doni. Ó, que chique, Michael. O eu, amigo eu, eu ou eu vou, dizer, eu vou dizer Michel. O Michael Doni. Aquele abração para você, viu? Isso é que dá aos pais botar o um nome assim, né? Michael, Michel, Micael. De qualquer maneira é você sabe que é você. É complicado para a gente ler. É, você sabe Aqui que é você. É... é Cléudio. É Cléudio. Cléudio Carneiro é. de Brasília. A abração bem apertada. Eu não sei apertado. se é Cléudio, Tá escrito lá Cléudio, tenho certeza. Mas pode ser também Cláudio. Mas eu acho que deve ser Cléudio mesmo, de Brasília. Valdirene, Barrânia. Uma abração para você. Não sei onde é que fica Barrânia, mas você sabe que é para você. É Vera Rangel, Rio de Janeiro. Que também mandou um abraço é, pro seu Deca. Mandou um abraço pro seu Deca Olha, também. Então, devido, um abraço para você. Devido a esse problema, Vera, da gente estar tá confinado dentro de casa infelizmente, eu não falei para ele ainda, mas eu vou levar, viu? Com certeza. É, Herbert. Você. É Herbert Toledo. Também. Um abraço para você e pode deixar que a gente vai enviar o um abraço para o seu, seu Deca, Deca também. também tá sim bom? que a gente tiver a oportunidade. Tem o Noel de Perus, que nós já falamos. É, já, falou. É, já falamos. E esse nome. Kimi Takita, -ta uma amazonense no Japão. Então, Kimi, você sabe que é com você que estamos falando. Que Deus te abençoe aí em outro país. O pouquinho que a gente conseguir tirar daqui do Brasil. E você poder assistir aí, porque a gente puder te ajudar a matar a saudade, a gente vai fazer. Vai continuar fazendo. É, Muito não obrigado. Deve, não deve ser fácil ficar é, aí fora é, do país, Não é né? fácil mesmo, não. E canal da... é Doors? É Doors. Tá DORS. Tá marcado o canal. É D-O-R-S. Doors Goiânia. Então, um abração, um abração apertado. abração também apertado para você. Nosso para você. Tá bom? Bom, gente. Entre outros, né? É, que é. Não, não mandam pra gente, mas é, de qualquer forma, um abração pra todos os nossos queridos. Vou fazer o seguinte, eu vou abraçar o Cícero e Opa. eu vou abraçar a Madalena. Estamos abraçando todos vocês. Isso! Um abraço legal! Deus abençoe. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau!